E aí, mano? Eu vou falar aqui sobre, continuando na era Nintendo, né? Infelizmente, vamos ter que é, parar de falar o nome de Nintendo para não tomar strike da Nintendo, né? Pois a Nintendo, parte com assim a Nintendo, né? Que a Nintendo faz os jogos da Nintendo, que a Nintendo... E distribui também viu? a Nintendo. A Nintendo. A Nintendo. Nintendo. Uhum. Nintendo. Não? Nintendo. Bora, muito especial, que a gente vai falar sobre o que, Marlos? Os melhores RPG do universo, Sim. do multiverso, segundo a nossa opinião Para começar eu vou falar de Legend of Zelda, A Link to the Past <risos> A Link to the Past é um, é um jogo de RPG, de exploração de calabouços. Com o lançamento em 1991, desenvolvida pela Nintendo e distribuída também pela Nintendo. Esse jogo basicamente vai se basear na, na história do Link. <risos> o Link faz as paradas todas, mas a lenda é da, é, da Zelda, né? Felizmente, né? Então é o seguinte, é, esse, esse jogo ele vai se basear na jornada do herói, né? Na, que o herói dessa história vai ser o Link e ele tem a intenção justamente de resgatar a princesa Zelda e outras e outras e outras mulheres virgens que têm dentro desse universo graças ao ao mago ao mago que está sequestrando essas princesas para poder fazer seus experimentos né e esse jogo esse jogo é incrível ele envolve é, desde mudança de universo transformação da realidade e, for, e foram muitos outros detalhes, né? E a gente percebe claramente que muitos RPGs que nós jogamos atualmente é, tem características que foram inspiradas a partir desse jogo. É, eu vou falar um pouco sobre um jogo que eu acho que para quem joga atualmente no Switch, para quem joga na diversa plataforma que saiu Pokémon, né? Do Switch, é o Pokémon Redis. Que, pra mim, marcou muito por causa que, tipo, é um jogo que você não joga por gráfico, você joga mais por, por paixão, tá ligado? Tipo, se eu acho que eu fosse, jogar e botar minhas horas da... que eu joguei esse jogo, acho que eu terminaria minha faculdade, né? <risos> Mas é um jogo que foi lançado em... eu digo, eu tenho, um, eu tenho uma piada que faço, né? Que, e no, em 1996, nasceu dois mitos. Quem? Eu? Quem? E o Pokémon Red, né? Ah, não <risos> nada! <risos> tá piada boa da boa! Eu tô rindo por dentro! Foi em de 27 de fevereiro de 1996 que tudo isso começou, né? Um dos melhores jogos que, na minha opinião, que eu joguei é, foi lançado nesse ano. Então, só isso que eu tenho a falar. Que é o um joguinho que você vai. Você é um treinador Pokémon. Que você vai pegando Pokémon. E? Bota o bichinho para lutar. Bota o que pra lutar? os é é, Agora pessoal eu vou falar sobre um jogo que me fez muita raiva Muita raiva mesmo Que eu deixei até de jogar ele Que foi Final Fantasy 4 Que conta, conta a história do menino Cécil Junto com a sua turminha de amiguinhos Que vai tentar defender o mundo do mago Golbis Que esse mago tá, está tentando com, assim, assim como em outros Final Fantasy Roubar os cristais pra espalhar o caos pelo mundo, é né? aquela bagaceira toda. Esse 4 foi o que mais me marcou, por causa que depois de muita luta, de muito sofrimento, passando por todas aquelas fases, os boys e tudo aquilo, dois mapas eu ainda passei por dois mapas, filho da puta juntaram os dois mapas pra gente. Esse jogo é igual você terminar a sua faculdade. Você não. pensa que vai ter sucesso? Mas é, é exatamente né? você. Acha você que não que... terminou o jogo. Você né? acha que terminou nos dois mapas? Mas <risos> eles vão lá e juntam os dois mapas para você zerar naqueles dois mapas. E você eu... termina o ensino médio? Tô livre. Não, não, fac... não. Faculdade. mas você termina eu... a faculdade? Não, tem não, um mercado trabalho. tem um mercado. <risos> e os filhos da mãe ainda colocam uma coisa mais legal ainda. Todos os monstros mais difíceis, eles botam nesses dois mapas. A vida real? Então, pessoal, estamos encerrando mais um Let's Bora. Comigo, Matheus, Lucas, Marlos... Então pessoal, curta, se inscreva aí no canal, dá uma, dê uma olhada aí em outros vídeos. Compartilhe já, com né? seus amigos. Comenta, é, tá, dá sua opinião, tipo, nós podemos melhorar. Pode ser é que é um pouco mesmo aí, gente não liga não. É, pelo amor de Deus, compartilhe com a galera, que a gente precisa de inscritos. <risos> é, pessoal, a gente precisa de A gente tá há três né? anos só tem 200 e pouco, <risos> velho. Um aos 300 inscritos, por favor. Compartilhe. Eu tô te falando, eu tô te falando, tô não. Demo muito, Vou morrer meu nome Boa, diz é. que se chegar um humilhar eu corto meu cabelo Sabe o que era massa, velho? É uma briga de cavalo do cão, velho Que velho? Rapaz, porque, porque você planeta. pensa Você pensa, um cavalo do cão só Cara, é horrível Imagina eles brigando não, é, Parece um transformer, Rapaz, pô. eu ó oh, Seria massado que um cavalo do cão versus uma caranguejira véio. Não, um cavalo cara... do cão com outro, porque aí é. É, é, é briga ah, do é cão. O mesmo, é o mesmo estando Isso. da hierarquia, pô. É uma briga do cão. É a mesma coisa. Porque tipo, é uma coisa horrível contra coisa horrível e você respeita duas vezes a vida Na minha opinião, <risos> o que seria. Não, é... vamos fazer essa piada agora. Bom, melhor não, velho. É mais fácil, lá A briga seria. Do rola a bosta com a minha vida.